Não, então, dessa vez, e assim como sempre será, nós iremos falar sobre quatro youtubers. E eles são Zai, Digo Fake ou Fei, Fake do Digo Fake e Ojid. Eu quis dizer... Digo Verso sem tirar seu Zai do vídeo. Então chega de enrolação, bora. Zai, primeiramente me desculpa por te meter em um vídeo que é puro Digo Verso, mas eu não aguentava deixar você pra lá, então desculpa mais uma vez. Tá bom, gelado, agora bora parar de procrastinar e vamos logo falar sobre o Zai? Tá bom, desculpa, mas sobre o não. Nem assisti o canal dele, tinha assistido antes. Mas conheci ele por causa daquele outro cara, sabe? Aquele cara de... Hum... Cabelo branco com olhos azuis e pretos e orelhas de gato. E no começo eu tava de boa com ele. Só fui conversando no Discord. Quando outro dia eu tava na Calçaão no server do Oda. E o Zai entrou e saiu daquela cal. E eu fui no PV perguntar o que ele queria. Aí ele me ligou e eu fiquei com medo dele depois de ouvir a voz. O porquê? Eu nunca tinha ouvido a voz do Zai. Só ouvia do Z. Nem nos vídeos do Zai eu tinha ouvido a voz dele, tá ligado? Porque sabia do canal do cara, mas não que a voz era parecida. E com o tempo, eu fui começando a perceber que, na verdade, o Zai é muito gente fina. E é aí que se começou a saga da obsessão de Geoase por Zai, que até esse ser humano se questionou em relação a isso. Mas enfim, Zai, eu adoro tuas lives de coração mesmo e também adoro além disso, o fato de você ser um grande amigo, tá ligado? Nem sei, mas eu te consideraria um dos meus melhores <risos> amigos. E realmente, obrigada de coração. Então, bora pro nosso digo fake? fei na verdade. Mas, mano, eu me peguei a digo fake e não consigo chamar ele de Fake. Sobre ti, princesinha do Digo Verso. Desculpa. <risos> eu comecei assistiu o teu canal recentemente também, mas só depois de realmente falar contigo, ou seja, a mesma coisa que o Zai. Nunca tinha ouvido a sua voz, mas depois que comecei a assistir o teu canal, que canal incrível, fascinante não sei mais do que chamar, mano. Eu realmente me pergunto de onde tu chegou tanto potencial. E se tem algo que eu amo em ti, assim como no Zai, é o fato de tu ser um belo do um youtuber e ao mesmo tempo um amigo muito gente fina. E realmente não sei o que seria do meu canal sem o apoio que vocês dois me dão. E parabéns mesmo, digo fake, teus 50 mil são mais que mega mere... Né, princesinha do Digo Verso? Tá bom, chega. Você vai embora. Fake do Digo Fake. É isso que eu chamo de Digo Verso. Como o povo te chama mais por fake, eu vou chamar também, tá? Ou então eu chamo de... um Fake do Fake? Ou... Ah, sei lá. fake, fake? Fake. Gente, fake. Se o Digo Fake é a princesinha do Digo Verso, você é o burguesinho do Digo Verso, tá? A mais, é meio difícil de decorar tudo. Então tu é o fake mesmo. Cara, eu nem sabia do teu canal. Só descobri depois que te vi lá no Twitter. E quando eu vi mano, que canal fofinho. Eu até te fiz uma fanart em que o rosto foi a parte mais trabalhosa. Aí, ó. Gostou? Pois é. Se eu fosse classificar o Digo Verso em cores, tu seria o amarelinho. E o um amarelinho bem fofinho. Tipo, eu nunca esperei ter você como amigo. E agora que eu tenho, não me arrependo de ter te conhecido. Porque assim como o Zay, eu digo fake, tu também é um ótimo amigo. Te adoro fake do fake do fake do... Ojid? Será que dessa vez eu não tô precisando falar tudo invertido? Bom, como é que é o Ogide, digo o contrário, eu vou ser o contrário que ia é falar de ti. Ô eu odeio o teu canal, mano. Tu é um péssimo amigo não sabe imitar nem um pouco o Digo. Tá fora do Digo-verso. Opa, desculpa, Ogide, mas eu acho que na tentativa de falar no teu idioma acabei abusando demais. Então bora pro meu mesmo. Ô eu amo o teu canal, mano. Tu é um ótimo amigo, imitador de diga profissional e tem um potencial de outro mundo. E sim, o seu canal é de opinião, por isso, muito obrigada por dividir lá comigo e abraço. <música>